É que nós estamos aqui na fila desde cinco 5 h e não tem ônibus. Agora chegou um ônibus aqui, mas diz que não tem motorista. Que o motorista que veio disse que não dirige a BR Então é, é como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui na fila até que hora esperando o motorista, esperando nós. Uai, cadê o Vitória Medior Falou que ia melhorar isso pra nós. Aonde está? Nós estamos aqui sofrendo aqui, ó. Fica na fila aqui até cansar. Tem dia que chega no serviço depois do horário porque os ônibus quando chega a vir vai agarrando pela FBR aí. tem os motoristas morrindo Bom dia gente, olha a situação da fila aqui, no final de 7480 já é o segundo ônibus não tem motorista, os passageiros atrasados tem mais de uma hora olha a situação da fila liga para a empresa a empresa não dá satisfação para o usuário. Olha o tamanho da fila, os usuários aguardando há mais de uma hora. Olha o descaso da Santa Edivídeo. Faz reclamação e os usuários só estão tá sempre prejudicados.